já comemos. Vamos ver que hora é essa? Prender aqui o capacete. uma e onze. <risos> aqui é tão tranquilo. Hein? para aquele inferninho que é salvador agora o motorista aqui é meio brabo hein? acho que o trânsito daqui é muito doméstico Minha tia, tá até dando bronca nos outros. Rapaz, a rapaz aqui é muito, porra é essa velho, que viagem. A menina na na faixa da esquerda, a porta que é fora. Rapaz Faço isso não, viu? Digo mais, não faço e não faço. Rapaz, aqui é muito casa de mãe. Viu? Aí. Como quebra-mola? A ah, porra. <risos> ai, ai, que lugar gostoso. Hum. Passar o trator. Não, e aqui tem muita mulher bonita. aqui, um mês aqui, não sei não. Aqui é divertido. Até as mulheres estão fazendo movimento. o movimento. Pá cabelo, pá cabelo, bato, bato, bato. Ó, oh, o para para para para para Vai embora, para para para para para para para para para mulheres para para mulheres para para para para para cabelo, para para para o carnaval tá chegando e a putaria vai comer, solta! Aí, ó, pra quem não sabe onde é que fica a parte... do Banco do Brasil... Fica no... Na rotatória do Cia, perto da Coca-Cola. Então, essa aqui é a rotatória da Coca-Cola. Coca-Cola fica pra lá. Aqui é o baia Fama, mandou a da Sudique, Virubana, Avenida A. Tem o Bradesco também. Sudik, a gente vai dar uma rodadinha aqui. Primeiro vocês vão conhecer em geral, né? Vamos roda aqui, ficar um de lugar. São guia da porra, aqui você tem um bocado de lugar Mais na frente, mais lugar ainda Aí, ó Banco do Nordeste Banco do Brasil É, eu falei que tinha um Bradesco aqui É Bradesco Chegou. Anel, replaixa, pata Não é o Bradesco essa porra? Porra, meu Não é uma olhadinha aqui. Ah, não, não vamos. Não tem portão ali, a gente não passa. O Banco do Nordeste, Quadra Sete. <coughs> Eu achava que aqui tinha um cara de banco. E que eu só acho mesmo. Não acha errado. Pare Charlotte. Tecnologia em alimentos. É restaurante? Não, aqui deve fazer. Os anguentos É galerinha, é isso aí, vamos embora Se não só chega o banco do Brasil aqui Ah, é mentira, a gente pro trabalho, vamos pagar mais pau. Cadê o metro? Ali atrás, atrás dos mato. Tatuzão, Saio, Vipau, Metro, Minas, é isso aí. Bom galera, então é isso aí. Vou pegar agora aqui esses vários pedaços de vídeos. O povo vai na ali na bruxa. E a gente vai fazer um videozão aí. Se paciência meus filhos. E traduzia. Um abraço pra vocês. E. Vamos na Coca-Cola? Não, não. Amanhã a gente vai. Tchau. <risos>